pessoal, beleza? Bem, eu vou começar, vou fazer um tutorial aqui para começar aí o, o ano de 2016. Nesse tutorial eu vou explicar como que a gente passa algumas variáveis de ambiente para o nosso servidor Node. Então, em alguns casos é interessante que você passe alguma alguma credencial, algum algum dado mais mais importante ou até secreto que você não queira revelar facilmente. Então, uma boa alternativa é passar via variáveis de ambiente para que o Node possa interpretar no código. Bem, basicamente você pode setar, como por exemplo aqui, user, setar uma string desse tipo, uma, uma chave desse tipo, e aí sim executar o seu, o seu servidor. Bem, mas como é que o Node vai, vai compreender, vai, vai conseguir ler esses, esses dados que são passados? Então, aqui a gente está criando duas variáveis, uma chamada user e outra key. Então, a gente pode declarar aqui, por exemplo, nosso user, e ele pode ser obtido atrav através desse, desse objeto process.env.user. Exatamente o nome da variável que você passou ali na, na chamada da execução. E aqui, da mesma, mesma forma, process. Env.key então eu vou aqui criar um servidor bem rápido para a gente verificar. Vou utilizar o Express a gente verificar como é que funciona essa, essa aplicação. Né? Então, vamos criar aqui nossa aplicação Express, criar uma, uma rota aqui para o, o GET, vamos colocar diretório root, passar uma função aqui e aqui a gente faz a gente quando o usuário fizer a solicitação para o diretório root a gente vai retornar aqui user e aqui beleza então aqui a gente põe para ele executar na porta oito mil. Põe aqui uma função só para informar, né? Servidor executando na porta oito mil. Beleza. Então aqui agora a gente pode executar o nosso código. Vamos aqui dar o Enter, então o servidor está rodando na porta 8000, eu venho aqui no Browser e acesso o localhost, 8000, então aqui a gente vê que ele retorna para a gente aqui exatamente aquelas variáveis que a gente sentou, setou aqui no ambiente, então, se você pode passar aqui, por exemplo, se você estiver utilizando alguma API, se ele estiver passando algum login coisa do tipo, você passa aqui, lembrando que tem que respeitar exatamente o nome que você está passando, se eu passar o peso pass aqui, provavelmente ele não vai reconhecer, já que eu troquei o nome da variável, deu indefinido, então, se você trocar o nome que vem lá na, na chamada, você tem que trocar aqui também, então, vamos executar novamente, e aí ele passou, beleza? É isso, valeu!